Hoje venho falar com vocês né, sobre um tema que acontece né, frequentemente aí nos lares, que é a queimadura. Né? Uma queimadura com água quente, com fogo. Então venho é, falar para vocês, demonstrar para vocês alguns procedimentos de primeiros socorros né, até a chegada né, desse paciente ao serviço de, de emergência. É, primeira coisa, perante uma situação né, de queimadura, é resfriar esse local com água corrente. Então, pega, é, pegar essa área que está queimada né, que se, e colocar debaixo da torneira ali durante 10, 15 minutos para estar tá resfriando né, essa queimadura, né, porque o calor agrava mais ainda essa lesão. Ao encaminhar esse, essa pessoa... Né, com com essa queimadura ao serviço de emergência, essa, essa lesão deve estar coberta, né? Ao cobrir essa lesão, não usar material felpudo, como exemplo o algodão que solta fiapos, né? Isso vai aderir à lesão e vai estar agravando mais ainda a situação. É, não usar produtos como pomar, é, pasta de dente, açúcar, borra de café, nada, entendeu? É somente a água corrente para estar tá resfriando essa lesão e cobrir ela. O que pode ser utilizado, que todo mundo tem em casa, né, para cobrir essa lesão, é o papel filme. Aquele simples papel filme utilizado aí na, na cozinha. Enrola ele com esse papel filme, né? encaminhar esse, essa pessoa ao serviço de emergência. Então, fica essas orientações né, a vocês, quando se depararem durante uma situação dessa, para estar tá ajudando esse queimado.